Não achei não, cara. Onde que é? Ô, não achei. De terra? Hã? Sei. Sei. Segue aquela estradinha de terra? De terra? É. Ah, entendeu. Tem ah, beleza. Ah, é. Obrigado. Nossa. <risos> engatado é. é. é. é. um pá ela estradinha é lá de terra que ela estradinha é de terra já tudo a roda, passei pretinho Na né? estradinha lá Seguindo o matim. Ah. Eu acho que é lá, ó. o é. um movimento lá, ó. Caminhão, ó. Ah, mano, falou para seguir o matinho, bem, <risos> Seguir o matinho, Nossa, tudo mata, é. velho. Nossa, que quebrar, né? Esse povo fala diferente, ó. De seguir o matinho. Que quebrar, nem emotes. Não, ele falou assim, tipo uns 100 metros do jeito que ele falou, né, segue o um matinho ali, pá. Ah. o bagulho tá patinando ainda, viu? Deu uma esticada ali, ó. Eu... Vamos é. uma filmagem assim, Rode. Aí, turu. turu. Um estabilizador demais, pá precisamos, agora já é verdade o Google está beleza o Google sabe tudo off-road quem conhece esse lugar rebradinha da construção <risos> Fundo ali, né? mas não deve ser aqui também não, velho. Vamos é um embora nesse lugar, de desligar, como embora. Tá? <risos> como faz pra ir embora? Horta. Sabe onde tem uma horta por aqui? Ali embaixo ó. Descendo aqui? É o primeiro caminho que você vai aqui reto é, Primeira ah. entrada à esquerda ali Alô, obrigado Ali que tem, ó Alô, obrigado é, Desce lá na arda vai achar o dono né que não o cara vai achar que eu tá roubando o bagulho aqui vamos lá na casa lá mano senão o cara acha que nós tá roubando o bagulho aqui Brian. Mas é dois tempos. Oli, deixa eu te aqui. no caminho fechar né, achei fechado só faltou, só faltou aquele pá Deu slick de ó. <risos> Brinca, não é biscoito não. As partes pá é ponga. É lá, né? Ah, gente, Primeiro? Primeiro? O que você chama? É casa, lá Esqueci do bagulho da seda mano, a gente tinha que levantar no ah. bolo. Caminhada né mano. Você tá fazendo uma trilha aí? É, fazendo uns vídeos doido aí pô. Eu tô, Eu tô procurando uma horta mas... já. Diga, mano. Já. Uma horta? Tudo deu certo. Certo assim não achou, mas não tinha ninguém.